Benefícios da batata: Não se esqueça de inscrever-se no canal. Se você gosta de batata, depois deste vídeo você vai amar. Vamos lá! Número 1. Ajuda na perda de peso: a batata contém fibras e ótimas quantidades de amido resistente, nutrientes que ajudam a controlar a saciedade e reduzir a vontade de comer entre as refeições, diminuindo a ingestão de alimentos e ajudando na perda de peso. Número 2. Melhora a disposição. Por ser rica em carboidratos, a batata fornece energia para o cérebro, aumentando a disposição. Além disso, esse legume também pode ser uma ótima opção para quem pratica atividades, aumentando a energia e a força durante os treinos. Número 3. Controla a pressão arterial. A batata é um tubérculo rico em potássio, o um mineral que ajuda a aumentar o volume de urina, promovendo a eliminação do excesso de sódio do organismo e favorecendo o controle da pressão arterial. Número 4. Manter a saúde do intestino. A batata tem ótimas quantidades de amido resistente, um tipo de carboidrato que não é absorvido pelo organismo e que atua como fibra, servindo de alimento para as bactérias benéficas do intestino, ajudando na prevenção de situações como infecção intestinal, diarreia ou prisão de ventre. Número 5. Manter a saúde dos olhos. A batata possui ótimas quantidades de luteína e ziachantina especialmente na casca e as de polpa com cor amarela ou alaranjada, que são compostos com propriedades antioxidantes que protegem os olhos contra os radicais livres, ajudando na prevenção de catarata e degeneração macular, uma doença que diminui a capacidade da visão. Você gostou deste vídeo? Me conta de que cidade você está assistindo, para que eu possa te mandar um abraço no nosso próximo vídeo. Eu já ia me esquecendo de te perguntar. Qual o seu prato favorito utilizando a batata? Só não vale falar batata frita, pois este eu já escolhi. É brincadeirinha, mas eu fiquei curiosa para saber qual é o seu prato preferido. Beijos da sua amiga Daniele e até ao próximo vídeo.